Fala aí meus queridos, tudo bom? Aqui é Jorge, Jorge e o Hoje é um dia de maldade total meu querido Jorge e o Vaquão vão lhe passar alguns elementos para você acabar Sim, acabar de uma vez É aquele lance, sabe meu querido? Três sãofonadas, o baile acaba. É, meu querido. Porque a gente precisa de poucos elementos. E esses poucos elementos é que acabam tudo, meu querido. Aqui é o seguinte, Fá sustenido menor, porque Fá sustenido também é dele, meu querido. É dele, é do Devil. Aqui, meu querido, você está na pentatônica gostosinha. Só no balanço gostoso Certo, meu querido? Você está aqui na casinha número 14 Você vai fazer este movimento Sim, meu querido, aqui, ó 19, 14, ó 17 aqui, 18 aqui. Você faz aquele vai e volta gostosinho. E aqui é um xeramelex. Já perto da pinta Certo? Você tá na Você entendeu a ideia? Você já tem que estar preparado. A notinha lá, porque aqui já continua pentatônico. <risos> e ainda você pode acrescentar. Caso você queira, ainda você pode fazer um moleque diferente. 19, 14, 17, 16, 14. E faz aquele vai e volta maluco. É, meu querido, aqui é de duas chacoalhadas, champanhe da história. Certo, meu querido, você aprendeu essas dicas de Jorge, o fracão. Espero que tenha lhe ajudado. Então estude esses dois fragmentos, certo? Estude o primeiro e o segundo. Por quê?